Você, um apaixonado por motos, certamente também busca um cuidado especial para todos os seus acessórios. E aí eu te pergunto, como tem tratado o seu parceiro inseparável, o capacete? Por isso hoje, a Red Max apresenta para você o suporte de parede para capacetes. Um suporte que pode ser fixado em todos os tipos de parede e acomoda todos os tipos de capacete, seja ele aberto ou fechado, mantendo o seu maior escudeiro mais seco e mais arejado, Muito resistente, feito em aço carbono com acabamento em tinta epóxi. E ainda acompanha um anel de alumínio no qual você pode utilizá-lo como cabideiro. Este suporte você encontra em nosso site www.redmax.com.br por apenas R$ reais por apenas R$ 30. Reais. Você o encontra em várias cores para combinar com o seu estilo, com o seu ambiente, com a sua garagem. Dê o um tratamento que o seu capacete merece. Red Max, apaixonados por motos.